Oi, tudo bem? Eu sou o Celso Dias e hoje estou aqui para falar com você sobre uma oportunidade que talvez esteja muito próxima de você, mas que você não está aí nem cogitando, porque aí na sua cabeça você está imaginando que ela não é para você. Você já ouviu falar da profissão propagandista, vendedor ou representante farmacêutico? Aquele profissional que visita médicos, que muitas vezes acaba entrando eventualmente na frente de pacientes para falar com médicos, para apresentar os produtos dos laboratórios. Muito bem, sabia que esse profissional é muito bem remunerado, tem excelentes salários, benefícios e um plano de carreira muito próspero? Então, muitas pessoas me perguntam o que, que precisam para ser propagandistas. E muitos acabam acreditando que precisa ter formação específica em farmácia ou na área de saúde. Só que olha que incrível surpresa: não é nada disso que você precisa. Sim, formação superior, independente da área, é muito bem-vinda nesse setor para a maioria das oportunidades, mas não especificamente em uma área ou outra. O que você precisa, na verdade, é apresentar competências bem específicas que sim, essas sim farão diferença na sua atuação e nos resultados que você pode gerar como propagandista. Primeiro, nós estamos falando de uma oportunidade que é CLT, tá? então é carteira assinada. Você será contratado por um laboratório, obviamente que se você for escolhido depois de um processo seletivo e identificado que você é a melhor oportunidade. Agora, o que faz diferença efetivamente? São as competências chaves, que é ter aí um bom nível de comunicação, que é ter experiência comercial, que é ter capacidade de viver de metas e gerar resultados, que é ter a sensibilidade, inteligência emocional, capacidade de lidar, de cuidar de um setor e de marcas, porque sim, você atua aí com profissionais extremamente exigentes, que são profissionais que pertencem à classe médica. Mas olha, é só se preparar. É só estar pronto para as oportunidades. Nós estamos falando aí de um setor que no ano passado contratou mais de 4 mil propagandistas em todo o país. Qual outro setor contratou tanto assim no país inteiro? Além disso, segundo o vagas.com, esse profissional ganha em média nos maiores laboratórios um salário inicial de R$ 6.700. Sim, esse salário pode ser superior dependendo da casa e ainda a gente precisa considerar prêmios, benefícios plano de carreira promoções então propagandista tem em mente que é a primeira função que você pode exercer nesse setor depois disso com um bom trabalho feito ao longo do tempo você pode ser promovido gerente distrital gerente regional e até mesmo gerente nacional Olha só é muito importante também dizer para você que de 2005 até a data atual o setor cresceu ano após ano mesmo mediante as piores crises que nós enfrentamos nessas últimas décadas. Olha que interessante, mesmo diante das crises, o setor continua crescendo, porque todo mundo precisa de cuidar da saúde, todo mundo precisa de consumir medicamentos. O segundo ponto é que, segundo também o vagas.com, esse profissional ganha em média 318% a mais do que um cargo de vendedor. Mas então, Celso, o que, que eu faço? Como que eu faço para conhecer mais essa profissão e saber tudo sobre ela? Nós somos uma empresa especialista em formar propagandistas. Fazemos isso desde 2015 e hoje nós temos alunos formados em todo o Brasil. Eu elaborei um e-book 100% gratuito. Você pode baixar é o e-book mais baixado do país. É o guia definitivo de como ser propagandista. Nele tem tudo que você precisa saber para entender sobre a profissão e para se preparar para ela. Então corre lá e baixa agora para você abraçar essa grande oportunidade que está bem na sua frente. Espero ter te ajudado e sucesso para você.